Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu curso, o Nobre, meus amigos, bora falar novamente sobre Mortal Kombat nesse canal delicioso aqui, porque rapaz, depois daquela postagem do Ed Boon acerca daquela box art, né, um concept que o cara fez ali sobre o Mortal Kombat 12, que ele levantou a bola ali que poderia ser um Shaolin Monks Parte 2, muita gente na internet afora, depois daquela postagem, começou aí a bolar algumas teorias com base neste jogo, entendeu, no Shaolin Monks 2, como ele poderia vir, como isso poderia acontecer e até mesmo se encaixar aí na proposta dos 30 anos de Mortal Kombat, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje no vídeo com vocês, então já aproveita para deixar o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos galera, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos, então vamos lá meus amigos, só pra poder contextualizar rapidinho, até mesmo pra quem não viu o nosso último vídeo, nós tivemos aí rapaz, uma postagem recente dessa box art aqui, como vocês podem ver, ó do Mortal Kombat 12, o cara fez uma montagem isso daqui e tal E marcou o nosso querido Ed Boon Falando aqui ó Eu tentei fazer uma box art concept Um conceito de arte da caixa do Mortal Kombat 12 e tal E o Ed Boon simplesmente foi lá Retweetou e ainda falou ó, Isso tá parecendo mais um Mortal Kombat Shaolin Monks 2 E isso daqui cara Foi o suficiente pra galera começar aí A bolar algumas teorias com base no Shaolin Monks aí Como que esse negócio viria Como que isso pode acontecer De que forma eles podem trazer fazer de volta esse jogo pra gente, né? Em comemoração a esses 30 anos da franquia. A gente sabe muito bem que tá rolando aí muitos rumores acerca de que Mortal Kombat 12 pode ser o próximo jogo que está por vir. Já tivemos aí insiders famosos falando a respeito, como o próprio Jeff Grubb. Já tivemos aí diversos rumores, inclusive do 4chan lá no Reddit também, da galera comentando aí Sobre possibilidades para esse novo jogo, em termos de história, de ser uma nova linha temporal, de acompanhar a história ali do final do Liu Kang com o Great Kung Lao, até mesmo aquela continuidade ali onde o Tsung acaba vencendo, e até mesmo listas de personagens e tudo mais. Diversas possibilidades já surgiram, mas muitos aí, inclusive esses insiders que eu acabei de comentar, né, dentre eles o Jeff Grubb afirmam que por conta de decisões estratégicas ali até mesmo financeiras devido à fusão da Warner da Discovery e tudo mais o passo lógico para eles seria aí o Mortal Kombat 12 e nós já tivemos o Ed Boon vindo ao público e falar que eles estão realmente quebrando o padrão de Mortal Kombat Injustice que eles estavam fazendo e ele disse que quando eles finalmente revelarem esse novo jogo para nós tudo vai fazer sentido e aí cara onde se encaixa essa questão do Shaolin Monks 2 aqui nessas teorias da web que eu tô trazendo aqui para vocês, que eu vi o pessoal começando a comentar. Nós temos aí um esquema que começou desde o Mortal Kombat Deception que é o Conquest, né, o modo Conquest ali, onde a gente acompanha um personagem, é basicamente um modo aventura, a gente tem algumas lutas ali no processo, mas é basicamente a gente explorar e conhecer a história daquele personagem. No caso do Deception, a gente joga com o Shujinko, né, mais novinho, e no Mortal Kombat Armageddon, a gente tem esse Conquest de volta e a gente joga com o Taven, que inclusive, esse do Armageddon, ele é muito da hora cara, eu já joguei, não cheguei a terminar ele ainda, quem sabe a gente não faz isso até em live aqui Mas ele é muito gostosinho de jogar, ele é muito interessante, sabe? E além da gente desbloquear coisas no jogo com esse modo, pra gente poder utilizar no arcade e tudo mais Isso ele também incrementa na história do jogo que é contada ali, entendeu? No caso do Armageddon E aí com base nisso cara, o que que o pessoal tava levantando aí nas redes sociais, fóruns e comunidade de Mortal Kombat? Já imaginaram se o Mortal Kombat Shaolin Monks 2 vier como um conteúdo adicional para o Mortal Kombat 12, foi dessa maneira que o pessoal tava levantando aí nas redes sociais afora, entendeu, nas comunidades, que Mortal Kombat Shaolin Monks 2, ele poderia sim facilmente vir como um conteúdo de Mortal Kombat 12 adicional, assim como foi o modo Conquest. Então a gente teria ali um novo jogo desse título que a gente quer ver tanto voltando aí, com os protagonistas ali que a gente já sabe, Liu Kang, Kung Lao e tudo mais, dentro de um jogo da franquia principal, que serviria também de um complemento para a história, entendeu? Eles Acompanhar ali uma história, sei lá, como eles levantaram nesses fóruns aí, né? Do Liu Kang ali com o Kung Lao depois que eles vencem o Shinsuke e tudo mais. Eu vi até pessoas comentando que eles poderiam ir para um lado onde no Mortal Kombat 11 tem um momento de diálogo entre o Kung Lao e o Raiden que ele revela estar servindo o Damashi. Que a gente lembra muito bem lá no Mortal Kombat Deception, o Shujinko faz a mesma coisa e o Damashi se revela sendo o espírito de Onaga que tá guiando ele lá de uma forma meio que enganosa e tal, para que o personagem cumpra os planos dele ele possa retornar. Isso aparece no Mortal Kombat 11 para nós em forma de diálogo, porque realmente o Kung Lao fala isso com o Raiden em um deles, entendeu? E aí a galera até levantou que nesse Mortal Kombat Shaolin Monks 2 poderia ir vir essa história do Damashi com o Kung Lao e o Liu Kang também estaria ali envolvido, tentando tirar de cabeça do Kung Lao disso aí, tipo, pô, você tá caindo numa arapuca aí, do cara, o bicho é mau você vai ferrar com todo mundo aí e tal, e isso resultaria num possível retorno do Anaga aí no fim das contas, entendeu? Então assim, meus amigos, são ideias que são até bem interessantes, se bem construídas, entendeu? Só que uma coisa que me preocupa e que eu acho que eu não gostaria que eles fizessem, é que eles trouxessem um Shaolin Monks 2 como um adicional para o Mortal Kombat 12. E por que, que eu falo isso? Por que, que eu não gostaria que eles fizessem dessa forma? Porque o Mortal Kombat Shaolin Monks 1 ele introduziu uma fórmula de aventura do Mortal Kombat pra gente ali onde a gente controla aqueles dois personagens, a gente vai evoluindo com eles, ganhando experiência, liberando golpes, combos, aprendendo fatalities e tudo mais. Isso é uma coisa muito da hora que eles fizeram, deu muito certo né, para franquia Mortal Kombat nesse sentido aí. E faz tempo que a gente quer ver isso retornando, mas de uma forma aprimorada, entendeu? com melhor recursos, bem mais trabalhado em termos de RPG para a gente poder ir evoluindo nosso personagem aos poucos, a, aprendendo aí os golpes clássicos e até coisas novas que eles podem trazer e criar para esses personagens. E eu acho que eles colocarem isso como um bônus simplesmente de um Mortal Kombat 12. Poderia limitar bastante a evolução que eles poderiam trazer para esse Shaolin Monks 2 Eu gostaria, e agora a opinião do Caio aqui, tá? Que eles fizessem um Mortal Kombat Shaolin Monks 2 Um jogo único, um título único E não um conteúdo adicional do Mortal Kombat 12 por conta desses conteúdos que eu comentei, entendeu? Porque assim, o Shaolin Monks 1, ele não é pequeno, cara, ele é um jogo grande. E pra estar dentro de um outro jogo como o Mortal Kombat 12, por exemplo, ele não teria um modo história tão grande assim, entendeu? Porque eu acredito que o Mortal Kombat 12, se vier, ele vai ter o seu modo história próprio também. Então assim, nesse sentido, eu gostaria muito mais de ver o Shaolin Monks 2 vindo aí pra nós como um título próprio, um stand-alone, com uma história completinha ali, com várias horas para a gente poder se divertir, a gente poder aproveitar, até mesmo aproveitar essas mecânicas de RPG que o jogo vai trazer, do que eles simplesmente colocarem ali dentro do Mortal Kombat 12 como um modo adicional. Mas, a ideia de colocar Shaolin Monks dentro do 12, como esse bônus adicional aí que eu tô comentando, cara, não é algo ruim. Eu acho que seria da hora demais, inclusive, pessoal, se realmente vier aí o Mortal Kombat 12, como a gente tem especulado há muito tempo, eles trazerem um remake do Shaolin Monks. Um, como um adicional do Mortal Kombat 12. Eu acho que não precisaria nem estar dentro do Mortal Kombat 12 ali. Mas, pô, lança ali o um jogo novo, né? Que vai ser o MK12, e aí traz junto também num pacote. Toma aí, gente, ó, Mortal Kombat Shaolin Monks Remake também, o primeiro, sabe? E aí eles reservam o Shaolin Monks 2 como um título totalmente novo, alguma coisa que eles vão fazer aí pra ser lançado um pouco mais pra frente. Mas seria um jogo completinho pra eles aproveitarem todas as mecânicas que eles têm aí pra poder aproveitar que deu muito certo no primeiro, sabe? Então assim, essa é a minha opinião. Eu prefiro muito mais que eles guardem o Shaolin Monks 2 para sair como um título standalone depois, ao invés dele vir como bônus do Mortal Kombat 12 e este bônus vem aí um Mortal Kombat Shaolin Monks Remake pra nós. Eu acho que seria o melhor cenário, pelo menos na minha humilde opinião, tá? Isso aqui é o cara que tá falando. E obviamente agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que, que vocês pensam a respeito disso, cara? Qual que seria o melhor cenário pra vocês? Vocês acham que daria certo eles colocarem um Shaolin Monks 2 dentro do Mortal Kombat 12 ali como modo adicional? Vocês acham que isso não iria meio que capar esse projeto do que ele poderia ser se fosse um jogo standalone? alone Deixem aqui embaixo as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais e... Fomos, meus amigos! you